Galera, hoje eu vou ensinar vocês a montar um pack de bateria recarregável, igual a esse aqui. Ó. É, ele serve para fazer, rodar um cooler, colocar no carrinho de controle remoto e... Feito de pilhas. Essas são as ferramentas que eu vou estar utilizando. É ferro de solda não vou encostar porque já está quente o estanho alicate de bico fita isolante fita crepe clips e cortados assim Na... o ideal seria fazer com fios de cobre né mas como eu tô sem fio de cobre aqui eu vou fazer com pedacinhos de clipes mesmo não é ideal façam com fio de cobre mas vai dar resultado, vai funcionar da mesma maneira só que não é o ideal não sei se dá pra ver aí mas aqui é a fita crepe né eu coloquei ela aqui na mesa porque na verdade é só pra auxiliar na montagem né para grudar as pilhas aqui para elas não ficarem correndo vai ser mais fácil aí você tá vendo aqui ó uma pilha eu coloquei positivo para cima outra positivo para baixo a esquerda e a direita e eu vou fazer isso com cinco pilhas pronto já está colocado aqui as cinco pilhas tá vendo só positivo, negativo positivo negativo positivo negativo da continuidade aqui. Agora você vai pegar a outra ponta aqui, ó. Envolvê-las. Ok, ó. Estão envolvidas. Mais fácil para soldar. Você vai fazer isso com dois jogos de cinco pilhas. Ok? Pronto. Agora eu já tenho meus dois jogos de pilhas. O ideal seria que a pilha fosse da mesma o mesmo modelo mas como eu não tenho aqui é só para mostrar para vocês como como fazer e vai funcionar mesmo assim então vou fazer assim mesmo com o que eu tenho aqui também eu quero mostrar que precisa de um terminal desse aqui que eu tinha esquecido de falar um terminal que você encontra qualquer casa de, de loja de som ou se preferir na, na rua santa efigênia ok Agora eu vou pegar meus packs e vou envolver na fita isolante os dois. Ambos agora juntos, né? Mas lembrando que tem que ficar positivo e negativo. Um do, é, invertido ao outro aqui, ó. Tá vendo? Positivo negativo. Todas elas vão estar assim. Ok? Vou envolver agora com a fita isolante. Pronto, ela vai ficar dessa maneira aqui ó porque eu envolvi as duas porque fica mais fácil para ficar em pé assim para poder soldar como eu tô sem apoio para o celular para gravar aqui eu vou utilizar o estanho aqui tá eu vou soldar um pingo um pingo de estanho em cada em cada pilha dos dois lados parte de cima e a parte de baixo eu vou fazer isso e já, já eu mostro como ficou pessoal aí ficou um ponto de solda em cada pilha, tá vendo? Não sei se dá pra você ver aí, mas cada uma delas tem um pingo de solda. Agora eu vou soldar o... Soldar o pedacinho de clipes em cima, ou se você tiver aí o... o fio de cobre, tá ok? Eu vou fazer isso e já retorno. Ok, então ela ficou dessa maneira aqui, dessa forma que deixa eu tentar... Melhorar aqui vamos lá. Eu soldei essa e essa aqui. Eu pulei, soldei aqui. E aqui e do outro lado, a mesma coisa. aqui aqui pulei, soldei aqui. E aqui usei só aqui para fazer o fechamento. Aqui, entendeu? Aqui tá. Esse é o circuito de primeira fase. Agora eu vou virar ela e fazer o circuito. Nesse caso a gente não vai não vai soldar só um instante não vai soldar a gente vai começar a soldar aqui ó daqui aqui que é onde onde tem essa emenda aqui ó faltou ok então vamos soldar aqui aqui aqui, aqui. e aqui aqui também tá faltando fechar lá em cima ok ó. vamos fechar em cima Ficou o contrário, então De lá, a gente pegou daqui Do início E aqui a gente pega do, do início de cá pra lá Ok, Bom, pessoal Ah, então foi isso Eu finalizei aqui Essa é a parte que eu mostrei anteriormente, né A primeira parte, que tem esse fechamento aqui Ok, a gente começou De um lado Agora eu virei Ó, eu comecei daqui para lá para da esquerda para a direita e depois eu comecei da direita para a esquerda ok mas faz o primeiro pula faz o segundo pula e aqui eu finalizei com o meu terminal de entrada de energia saída de energia vermelho o positivo da bateria que é aquela parte mais alta né e o negativo que é o preto no fundo da pilha que é a parte mais baixa vou mostrar para vocês aqui que ele está energizado e está dando um pouquinho mais de 12 volts já ok deixa eu... não tem onde se... apoiar o celular está um pouco de... complicado aqui mas é um estante Positivo do multímetro e negativo do multímetro na bateria. Aqui é o meu multímetro. Só um instante. Aí. 12V,54. Eu vou fazer o teste com uma ventoinha agora, ok? Aqui é o cooler. Eu liguei um cooler aqui para testar. Liguei um biarrinho aqui só para fazer o teste. E eu vou utilizar mesmo para fazer para acionar a refrigeração mesmo. Mas você pode utilizar no seu carrinho, controle remoto. Eu não precisa, a montagem não precisa ser feita assim, mas pode ser feita Aqui eu fiz em em paralelo, mas ela pode ser feita direto, né? Eu vou Vou mostrar ela pronta agora, tá? Ah, é isso aí, pessoal. Ficou desse jeito aqui, ó. Eu olhei com fita isolante fica bonitinho, ó. Dá pra você usar no seu carrinho a controle remoto, ou seja lá o que for que você for usar. Dá entre 12 volts, tem umas que chegam a atingir 13 volts. Ok? Se gostou, dá um joinha aí pra ajudar a fortalecer a amizade aí. E valeu!